Oi gente, tudo bem? Meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Meu Sapato Pelo Mundo. E eu coloquei lá no Instagram uma caixinha de perguntas e eu prometi que eu ia responder elas em vídeo. E se você tiver mais perguntas, já deixa aí nos comentários. Mas antes de tudo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal. E bora pro vídeo de hoje! Primeira pergunta é bem fácil, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. Qual o seu versículo favorito? O meu versículo favorito é de Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quanto tempo você está morando na Dinamarca? Eu já estou morando aqui na Dinamarca há dois anos e sete meses. Essa é engraçada, olha. Tem alguém aí, crente, que queira se casar comigo? PS, é verdade esse bilhete. <risos> Olha, o negócio aqui tá meio ruim, viu? De, de homem crente solteiro. Tá? Tá ruim, acho que em todo lugar. Mas se eu, se eu encontrar alguém, pode deixar que eu aviso. <risos> são duas perguntas, mais ou menos. Tem algumas perguntas que são, foram bem parecidas, então eu vou juntar. Então, essa pergunta foi: qual o maior desafio de morar na Dinamarca? e o que é mais difícil para você é aqui? Eu acho que o maior desafio para mim é ficar longe da minha mãe, né, da minha família, que eu sinto bastante falta e bastante saudade. O mais difícil para mim, eu acho que é a comunicação, né? Eu mesmo eu me comunicando em inglês, é, eu tenho eu tenho idioma, né? Então a comunicação ainda é bem falha. Então eu eu tenho, acho que isso é o mais difícil para mim. E uma coisa que é difícil aqui é a escuridão daqui da Dinamarca. Aqui no inverno escurece muito cedo, então três e meia, 4 horas da tarde já tá escuro, só clareia no dia seguinte lá para umas 8 e meia, 9 horas da manhã. Então a gente tem muito tempo de escuridão aqui, assim, então é uma coisa que eu não gosto muito. Outra pergunta, você tem um sonho que você ainda não realizou? Um sonho que eu ainda não realizei? é ser mãe. Uma outra pergunta que já engaja na anterior é se, se eu vou ter filhos logo e se eu tenho planos para babies. Sim, eu quero ter filhos logo, a gente já tá planejando isso e espero que né, na hora certa Deus vai mandar, então a gente tá é, acreditando nisso. Muito difícil aprender o dinamarquês, você está aprendendo? Eu acho um pouco difícil aprender o idioma, mas eu estou aprendendo sim e acho que um dia eu chego lá. Uma pessoa perguntou como é a estrutura das casas aqui. Olha, aqui as casas também são bem legais. Eu acho a estrutura das casas, o jeito, né? elas são mais antigas. A grande maioria das casas são bem antigas. Tem as mais modernas. A única coisa que eu não gosto, acho estranho aqui, é que as casas, mesmo, tipo, casas bem grandes, só tem um banheiro. Tipo, a família é enorme e tem um banheiro na casa. Já no Brasil, a gente mete banheiro em todo canto, né? Outra pergunta é, você fez muitos amigos dinamarqueses? É fácil de fazer amizade na Dinamarca? Tem alguns já, mas não são muitos e é sim bem difícil fazer amizade com dinamarquês. Acho que mais por causa do idioma, né, eles já são mais fechados, então se você não fala muito o idioma deles fica mais difícil de fazer amizade. Qual é a moeda do país? Aqui a moeda é crona, se comparando com o Brasil, é tipo uma crona, é... acho que dá 80 centavos, por aí. Qual é a comida típica da Dinamarca que você gosta? A comida que eu mais gosto é o pato assado, que é a comida que eles comem agora, no final de ano. Com batata, e aí com a batata caramelizada. Tanto é que a gente fez até um vídeo que tá aqui em cima, vai estar tá aqui nos cards, ou na descrição, ou no final do vídeo. E depois que você assistir esse vídeo, você pode ir lá e ver como que é essa, essa receita. Os dinamarqueses são frios? Olha, eu acho os dinamarqueses bem friozinhos, sim. Eles são... Não é igual no Brasil, que você começa uma conversa e vai desenrolando e você já conhece a pessoa, a vida inteira dela, ali em 10 minutos de conversa. Aqui não, aqui eles são mais distantes, você precisa de muito mais tempo pra conhecer a pessoa, pra fazer a, realmente amizade, se ela quiser fazer amizade com você. Pergunta foi, o que você sente mais falta do Brasil, ah, tirando a família, né? Ou o que eu sinto mais falta e não me acostumo? Eu acho que o que eu sinto mais falta é da facilidade de me comunicar, né, de poder conversar com as pessoas de uma forma clara e poder me expressar, de poder dizer o que eu sinto. Eu acho que isso que é, o, é o que eu sinto mais falta agora, assim. O que eu sinto falta também é de estar com os amigos, da conversa, de, de arranjar uma saída, assim... Tipo, ir num restaurante. Aqui não, aqui você tudo tem que marcar, tudo tem que ter horário. Então, eu acho que é essa coisa do Brasil, né? Da gente fazer tudo no improviso, na hora que dá. E é isso, eu acho que eu sinto falta disso também. E algo que eu não me acostumo é da escuridão aqui. É algo que realmente eu acho que eu ainda não me acostumei. Eu acho que isso é estranho. Que é maravilhoso aí na Dinamarca. O que eu gosto bastante aqui é a segurança. Eu acho que você sair na rua e saber que ninguém vai mexer com você, saber que ninguém vai te roubar. E eu ainda assim, às vezes, saio na rua e fico com um pouco de medo, achando que alguém vai fazer alguma coisa, sabe? Mexer comigo, ou me roubar, ou acontecer alguma coisa. Porque eu ainda tenho essa coisa, né, enraizada em mim do medo. Mas aqui... É realmente bem mais seguro e é uma das coisas que eu mais gosto. Aí me perguntaram, o que você não vive mais sem? Ah, eu não sei. Eu sou bem, assim, desapegada. Então, né, tiver que mudar, coisas, né, planos tiverem que mudar ou alguma coisa tiver que mudar, vai ter que mudar. Então, é isso. O que é mais difícil aí para você sendo brasileira? Eu acho que o mais difícil realmente é a comunicação e com relação, assim, a eles tratarem bem os estrangeiros, eles tratam, sempre me trataram muito bem aqui, nunca ninguém me destratou. Mas já ouvi relatos de pessoas que foram maltratadas por serem de outro, outro país, então é, pode acontecer, mas eu mesma nunca, nunca ninguém me maltratou, não. Você voltaria a morar no Brasil? Eu votaria sim pro Brasil, mas gostaria de morar em uma cidade pequena. Quais países você gostaria de conhecer? Países que eu gostaria de conhecer seriam os daqui da Europa, né? Que é a França, Itália, Espanha e tudo mais. Mas também outros países, como a Índia, é, a Rússia também. Todos os países que eu ainda não fui, eu acho que eu gostaria de ir. Aí a pergunta é, já está nevando aí? Aqui não neva muito, é, de uns anos pra cá, o pessoal fala que diminuiu bastante as, a neve. Aqui realmente é bem frio, mas é mais assim, vento, chuva, escuridão, é, é o que tem. Mas neve mesmo não tá caindo muito não. Como é o Natal aí? Aqui eles juntam a família, mas não muito grande. E aí tem o jantar, sobremesa... Eles dão muito presentes, assim, as crianças ganham muito presente, ganham presente de todo mundo. Então elas, eles ficam um tempão abrindo presente, assim, é uma loucura. Gasta bastante dinheiro, então quem tem dinheiro realmente dá presente. Mas quem não tem, pode dizer que não quer receber e que também não vai dar e tá tudo certo. <risos> é, e outra coisa que eles fazem é dançar em volta da árvore. Dançam e cantam várias músicas de Natal, que é algo que é bem... Bem interessante. Bom, pedindo pra apresentar os meus passarinhos. Aí eu tenho aqui a DC, é uma fêmea. O Jack, é um machinho. O Ace, que é um machinho também. Esses dois aqui, foi o Simon que deu o um nome pra eles. E eles... É um nome de coisa de eletrônica. Não tem nada a ver com a banda de rock, tá? Alguém perguntou se eles dão trabalho. Eles dão um pouquinho, assim, né? Trabalho para limpar a gaiola, pra pôr comida, essas coisas assim, então é um cuidado que tem que ter com todo bichinho, eles já estão bravos porque tá na hora de dormir, mas eles são bem bonzinhos assim, às vezes. <risos> bom gente esse foi o vídeo de hoje, espero ter respondido todas as perguntas, espero que você goste, então deixa aquele like aí no vídeo e se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilha se quiser, tá bom? Um grande beijo!